E Deus nos deu vitória Estende sua mão para cá Senhor Deus, está aqui o seu servo Senhor Ele vai estar dando testemunho Vai falar um pouco dele Da experiência dele Vai falar um pouco do seu agir Quero te louvar pela vida da mãe dele Que sempre tem orado, buscado O pastor que está aqui também conosco e cada um, Senhor, que veio ouvir um testemunho, uma palavra. Muito obrigado, Deus, porque em meio à pandemia o Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem nos honrado. Guarda minha esposa Priscila, que está em casa, meu filho Pedro. Amém. Amém. paz rapaz, Senhor e irmãos. Muito feliz, muito grato. Quero agradecer ao pastor Marcelo, né, pelo convite, junto com o missionário... Eu chamo ele de carioca, né, mas o nome dele é Davi Lessa e vocês conhecem como um bala, né, não... um bala, e o pastor estava falando que ia converter muitos aqui, né, para outro time, mas ele estava falando lá atrás que ele torce pro Flamengo também, é só uma conversa aí, então eu estou muito feliz, está aqui minha mãe, já foi apresentada, né, se hoje eu estou aqui é graças à minha mãe, a Bíblia fala, né, honrar pai e mãe, não só com bens materiais, mas, né, tá até filmando aí, até chora pra filmar, meu Deus, meu nome é Thiago Maia, pra quem não me conhece, Thiago Maia Alencar, Alencar é do meu pai, o Maia é da minha mãe, pode se acertar, gente, <risos> pois é, senão vira vigília, e tô muito feliz, porque Deus me chamou pra estar aqui em cima, Ele já falou comigo várias vezes, várias vezes, e a gente às vezes quer, né, dar uma ali, umas des... uma uma escondida mas, não tem jeito, quando Deus pega, quando Deus quer e fala, meu filho, é isso que eu quero pra você, eu fiz você virar jogador, para você ser diferente, então, além de ser um jogador, prefiro ser conhecido como homem de Deus, porque é isso que Deus tem, tem me falado, tem colocado isso no meu coração, tenho 23 anos, apesar de não aparecer, né? Tu tem quanto, Davi? 27, né? Tá Ninguém sabe a idade dele aqui Alguém sabe a idade dele verdadeira? <risos> parabéns, amistade de louvor Que canta aí, Que louvor maravilhoso Sério Até spray, parabéns mesmo Estou muito feliz Para quem não sabe, eu sou de Boa Vista, Roraima Norte do país Lá em cima, lá em cima mesmo bem em cima mesmo, bem em cima mesmo, que faz fronteira com a Venezuela, ali perto de Manaus, para quem não conhece, né mas eu quero que vocês hoje aqui esqueçam o Thiago Mais jogador e e que escutam um homem de Deus que passou e passa também por prova, né? porque hoje estou no lugar onde eu estou que foi fácil, né? eu sempre falo que não há propósito sem dor, então eu vou contar um pouco do meu testemunho do que eu vivi na França do que eu vivi no Santos joguei seis anos no Santos aí ó ser santista não sabia e foi aonde começou toda a minha a minha vida no meio do futebol conheci várias pessoas homens de Deus como o Ricardo Oliveira né o pastor Ricardo Oliveira que hoje está no Curitiba que foi o, o pastor que me batizou nas águas junto com a minha mãe no mesmo dia tive essa honra de ser batizado por ele e batizado junto com a minha mãe aceitei Jesus com oito anos de idade na igreja da paz lá em Boa Vista e desde então Deus tem feito coisas maravilhosas na minha vida, amém? vou ler aqui em Tiago você pode abrir essa bíblia aí, em Tiago capítulo 1, versículo 6 cadê tua bíblia Davi? é, vai <risos> cobra todo mundo né <risos> <risos> amém peça porém com fé não duvidando porque a dúvida é a semelhança à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra olha que que versículo maravilhoso né peça porém com fé para quem não sabe também eu sou campeão olímpico graças a Deus né, eu já peguei seleção sub-15, sub-17, sub-20 E dessas três categorias, nenhuma vez eu fui campeão E na sub-20, no americano, se não me engano em 2016 Em janeiro de 2016, a gente foi jogar um sul americano lá em Uruguai E a gente acabou não, não sendo campeão, nem classificamos para o mundial E aí eu comecei aquelas setas, né que o inimigo coloca na nossa cabeça O problema é você, sai daí o problema é você, sai daí. E até então eu vim com aquele negócio na minha cabeça, e nas Olimpíadas só era 18 que era convocado, geralmente são 20, 23, 24, só 18, e eu tinha consciência que tinha muita gente na minha frente, sabe? É, de lá para cá Deus veio confortando o meu coração, sabendo que a gente tem que esperar o um momento da gente, né? tem pessoas que também estão é, mais preparadas que a gente naquele momento, não que você não esteja, mas... Deus preparou umas pessoas, primeiro que a gente, por isso que a gente passa por prova, e eu passei por bastante prova. E aí, é tão, é tão incrível que os clubes não estavam liberando os jogadores, por exemplo, o Fabinho, que hoje joga no, no Liverpool, não liberaram ele. O Rafinha, que jogava no Barcelona, e que hoje está no, no PSG também. Foi uma briga danada, uma briga, não libera, não libera, não libera. E a seleção olímpica, ela tinha já convocado, se não me engano, uns 15 amistosos, 17 amistosos, e eu não tinha ido nem para um, nem para um. E eu jogando três anos já titular no Santos. E aí surgiu uma convocação porque um, um outro jogador machucou, e um outro não pôde viajar porque o clube não liberou. E aí foi eu, o Gabigol e o Zeca. Né? Todo mundo conhece o Gabigol, né? o Gabigol com certeza, né? E aí até então... Cheguei na seleção, pro amistoso, foi Espírito Santo, se eu não me engano. E aí chegando lá, eu olhei aquele tanto de pessoal, falei: Meu Deus, como é que eu vou jogar aqui? A dúvida. Mas aqui a Bíblia fala em Tiago, né? Peça, porém, com fé. Pode ser tamanho do um grão de mostarda, mas se você pedir com fé, Deus realiza. E aí, no treinamento, eu falei: Meu. E eu sempre fui assim, eu posso estar cansado, eu posso estar com dor, mas nunca deixei de treinar. Nunca. E aí eu treinei, treinei, e aí o professor me caiu e falou assim, ó, oh, tu vai jogar. E aí quando aparece a oportunidade, eu sempre falo que, eu sempre agarro as oportunidades que Deus me dá. Eu falei, esse vai ser o momento. Joguei só o primeiro tempo, mas foi o suficiente para mostrar que eu tenho o meu valor dentro da seleção. Passou os dias, fui para minha casa, passou acho que dois meses, chegou em junho que era o mês da convocação. E aí eu tava, eu tava acho que em Minas, para jogar contra o Cruzeiro, né? Santos contra o Cruzeiro. E na época, hoje não, não divide mais quarto com ninguém. Hoje cada um é um quarto individual, mas na época era em dupla. né? Ou eu ficava com o Ricardo Oliveira ou eu ficava com o Zeca. E nesse dia eu estava com o Zeca dormindo. E a convocação rolando na TV lá e eu dormindo com o Zeca. E aí do nada chega o segurança, bate, bate, que também é um vaso, o um homem de Deus, o Ricardo. Zeca, Tiago, Zeca, Tiago, vocês foram convocados, eu já com o cabeça deste tamanho, o quê? Hã? Convocado para onde, pô? Para a Olimpíada, para a Olimpíada, vocês estão lá, o Mikael acabou de falar o nome de vocês. E aí o Zeca começou a chorar, eu comecei a chorar. E eu falei para ele, Deus, eu não quero ir para lá para ser só mais um jogador. Porque jogador está indo vários. Mas eu quero ser um homem de Deus dentro daquele lugar. Não estou mentindo não, estou falando a verdade mesmo. Eu falei assim, Deus, eu quero ser diferente. Eu quero ir para fazer a diferença no mundo espiritual dentro daquele lugar, porque eu sei que precisa. E aí fui convocado, passou acho que uns cinco, seis dias, eu e o Zé aqui e o Gabigol se apresentamos, foi nós três do Santos. Chegando na granja, cheguei no quarto individual, eu falei assim, minha me ajoelhei, e falei, Deus, das duas e meia até três e meia da manhã, eu vou orar todos os dias para só dar esse título para a gente. Eu estou te pedindo isso no meu coração, mas eu quero que seja da tua vontade. Se o senhor me dá esse título e eu mudar meu caráter, a minha essência, minha humildade, não me dá. Porque às vezes as pessoas, quando ela ganha as coisas, ela mudam. E mudam muito. Conheço muitas pessoas. Então, comecei a orar, a orar. Primeiro jogo eu joguei, aí saiu na, na, na, na coletiva assim, é mais ou menos assim, ó, cheio de repórter e pensa no repórter maldoso, que pergunta cada coisa, que só meu Deus, e aí, falou assim, meu, tudo aí, é o menos que tem a oportunidade de jogar, talvez, por ser o mais novo, eu, Gabriel Jesus eram os mais novos, e aí eu falei assim, meu, <risos> Jesus morreu na cruz por mim, e ele que vai me colocar para jogar, eu falei, desse jeito da entrevista, e saiu assim, no título, nunca imaginei que um dia eu falando aquilo podia sair no jornal, até porque jornalista, né, não generalizando, mas né, eles coisa gostam de coisas ruins na verdade, né, o que vende é coisa ruim, infelizmente no Brasil o que vende é coisa ruim, mas Deus me honrou tanto naquele lugar, que eu recebi muitas mensagens de vários pastores, meu, você apenas com 19 anos, 18 para 19 anos, falou uma coisa que muitos pastores e cristãos não têm coragem de falar, na frente da TV, na frente de vários jornalistas. E aí, fui jogando, primeiro jogo empate, segundo jogo empate, e a seleção feminina ganhando. E aí começou aquela onda, né, todo mundo riscar a camisa do Neymar e botar o nome Marta embaixo, porque a feminina estava ganhando e o masculino só empatando. E aí, no segundo jogo, eu peguei o cartão amarelo. Peguei um no primeiro e o segundo no segundo jogo. E eu fiquei suspenso. Aí... Aí começou a desmoronar tudo, na minha cabeça, eu achei que eu tinha pedido a minha vaga. E aí o cansado um dia, eu falei assim, Deus, eu não vou orar mais não, não estou jogando. Aí ele vem logo e fala assim, mas tu pediu para ir orar, não foi para jogar. Tu pediu, foi para ser diferente, não foi para ser um jogador. E eu falei, verdade, Deus. E logo depois eu recebi uma profecia de um pastor também que eu gosto muito ele falou assim, Deus só vai dar esse título para vocês, porque você e mais um tem orado aí dentro, eu falei, mais uma confirmação, tá bom Jesus, eu já chorando já, Deus me ajuda, pelo amor de Deus, duas e meia, cansado, triste, porque eu não estava jogando, olha só, né? o time ganhando, e eu triste, porque eu não estava jogando, olha como que o inimigo faz com a gente, né? eu falei, Deus, desculpa, fui egoísta, pensei só em mim, mas eu te pedi, e o Senhor me deu. E muitas das vezes acontece isso com a gente, sabe? Às vezes a gente pede uma coisa para Deus, e Ele faz de outra forma, mas Ele nos honra. Ele nos honra porque eu sou, eu sou prova disso. Saí lá de Roraima, acho que nem muitos conhecem aqui, né? eu... é, um, é um estado que é... a visibilidade do futebol é zero, zero, zero, zero. Não tem, não tem time de Série A, time de Série B, Série B não tem, Série C não tem. E eu tá ali no Maracanã com 70 mil pessoas nas Olimpíadas, onde o Brasil era a única modalidade que era o futebol que não tinha um ouro, eu estava com ouro no meu peito. Quando era mais ou menos desse tamanho, assim, mais ou manhã que a gente ficava enfileirado assim, e aí passando assim, passando, passando. Quando o cara colocou a medalha no meu peito, a primeira coisa que eu fiz foi beijar e agradecer a Deus. Eu fiz assim, Deus, obrigado. Porque eu sei que isso aqui ainda é pouco daquilo que o Senhor tem para mim. E desculpa por ser tão arrogante. E eu isso naquele dia que eu falei que não ia orar mais. Porque eu tinha pedido para você me levar para me fazer a diferença. E eu fui campeão. Fiz história no meu país. A medalha tá lá em casa, para honra e glória do Senhor. E eu ainda falei assim, Deus, nós sendo um campeão... Eu vou começar a pregar, vou começar a contar meu testemunho. E aí eu fui numa vigília em São Caetano, que eu e minha mãe somos muito de vigília. A gente é muito de monte, a gente é... A gente é do fogo. A gente é do fogo. E aí... Pregando e tal, o pessoal foi comendo, aquelas pessoas que ficam aqui, né? fica aqui na frente, aí faz o motosserra, né? nada contra, né, até porque tu faz isso também que eu sei <risos> quando ele mete assim terra <risos> mas quando acabou o culto, tava indo assim embora, o cara, ei aí ele fez assim tu pediu Deus te deu mas agora Deus tava pedindo o que tu prometeu pra ele eu falei, nossa vai é, não vou ter, ter para onde correr, não. A gente até tenta. A gente tenta sair, tenta se esquivar. Ah, hoje não vou na igreja, não. Por quê? Por isso e aquilo. Hoje a minha cabeça está totalmente diferente daquela época. Hoje hoje não tem mais desculpa a pessoa vir para a igreja, sabe? Se hoje aqui a, a pregação não for boa, tem uma igreja que a outra vai ser boa. Se o louvor hoje é sertanejo, tem outra ali que é que é do fogo, hoje não tem mais desculpa para a pessoa vir para a igreja, ela só não vem se não quiser e depois daquele dia eu comecei a contar meus testemunhos, contei onde eu concreto que é a Batista lá em Santos depois contei na vigília e aí comecei a pregar comecei a pregar, comecei a pregar mas devido aos jogos, né, que a gente sempre joga quarto domingo, quarto sábado, que nem agora, a gente jogamos ontem, contra o Vasco ganhamos de virada Vascaína, macho? É. Quem é Vascaína aí? Quem torce pro Fluminense? Botafogo. E Flamengo? Terra! E pro Santos? Ai, ai, ai. Acontece, pastor, acontece. Até o final do culto, você vai, você vai torcer pro Mengão. Mas... E aí comecei a pregar nas igrejas, comecei a pregar nas igrejas, mas... Como eu falei, devido aos jogos, toda quarta e domingo, eu tive que dar uma pausa. A gente... Tive que focar mais no, no futebol. E aí surgiu uma, uma proposta de eu ir pra França. Né, e... Cara, é muito difícil você ir para um lugar que a língua é diferente, a cultura é diferente, as pessoas é diferente é tudo novo, é tudo novo, e eu me baseio pela história de Pedro, quando ele está dentro do barco, sabe, eu acho que não tem outra pessoa na Bíblia que andou sobre as águas, por mais que andou pouco, mas andou, então o que eu quero falar para vocês, se vocês querem viver algo novo com Deus, uma experiência nova com Deus, saia do barco, saia do barco, então foi isso que eu vi, eu estava com medo de ir lá para a França, falar merci, bonjour, bonsoir, do Ruian, falar e ficou lá comigo, ele foi lá que passou um aperto com meu pai lá, falou que falava espanhol, chegou, falou, foi nada. <risos> <risos> ah, esse Davi é uma benção. E aí, cheguei lá o primeiro ano, o treinador era Marcelo Bielsi, ele mandou, se não me engano, oito jogadores embora. E contratou 11, nesses 11 eu era a maior contratação do clube. Cheguei com uma pressão danada. Um volante ser a maior contratação do clube é algo histórico no clube. E eu falei, meu Deus. E o primeiro ano foi prova, porque a gente brigou para não cair. A torcida invadiu, me bateram, me chutaram. Prova, prova, prova, prova, prova. E no segundo ano, quando as coisas já estavam começando a melhorar, chegou um outro treinador que acabou. Precisa ser um treinador, a gente tem que entender eu jamais maduro né, porque joguei seis anos no Santos entendia cada treinador tem sua filosofia de jogo vai gostar de um não vai gostar de outro eu falo que <risos> ser treinador é complicado porque meu para agradar todo mundo é difícil ó. mas eu treinando todos os dias bem correndo chegando cedo saindo um dos últimos treinando e aí classificamos para Champions League terceiro ano eu não tava indo para jogo, ficando em casa. Não ia nem para jogo Fala, meu, meu salário é o maior. Fui a maior cotação do clube. E eu tô nem indo para jogo hoje. Foi aí que eu entrei na zona de, de ficar acomodado. E essa é a pior parte. Tinha dinheiro, tinha carro, minha mãe tava comigo, morava num castelo. Falei, ah, tô bem. E meu sonho indo embora, cada vez mais. Cada vez mais. É desse jeito que acontece com Deus, quando Deus vai te honrando e você vai esquecendo dele. Muitas pessoas falam que Deus tira, Deus não tira, nós que perde. Nós perdemos aquilo que Deus nos deu. E aí, um certo dia eu deitado em casa eu falei: Meu Deus do céu, o que está acontecendo com a minha vida? Tinha tinha, tinha semana que eu ia para o jogo e eu ficava bravo porque eu fui para o jogo, foi meu eu quero ficar em casa. Eu fico com minha mãe, eu fico com minha família, ando de quadriciclo, fico com meu cachorro. Olha o ponto que eu cheguei, de ficar mais feliz em casa do que ir pra jogo. Eu falei, não, tá errado. Tá errado. E minha mãe sempre foi uma mulher de oração, tenho certeza que ela está muito feliz de eu estar aqui em cima, porque é a pessoa que mais ora pra minha vida. E agradeço também, né, por tudo que a senhora fez, largou a vida dela para viver a minha vida. Largou estudo, trabalho, família. Largou né, todo mundo. É. cachorro, tudo. Pra viver minha vida. Então, assim. Né, mas daqui a pouco, uns meses aí, vai ter que cortar o oblicar, né? Porque eu tô noivo. É. Né, então, mas isso é uma outra história que eu vou contar, porque senão depois dá ruim. Ela tá se adaptando ainda. Né? Tá difícil, mas vai, vai dar certo, se Deus quiser. Filho único, morando 23 com a mãe, do nada sair assim, complicado. Mas Deus tá trabalhando, né Davi? Tá <risos> Mas aí, como eu tava falando Eu tava em casa, eu falei, Deus, pelo amor de Deus Me tira dessa situação Me tira dessa situação Porque eu não quero ser Mais o que eu tô sendo, não quero ficar mais aqui deitado Só gastando dinheiro Ganhando dinheiro, quero voltar feliz, quero jogar E se minha felicidade for ter que voltar pro Brasil Que eu volte Chegou a proposta do Palmeiras e do Flamengo Pro Palmeiras eu ganhar muito mais que eu ganho no Flamengo só falei, Deus, o Senhor conhece o desejo do meu coração, sou flamenguista desde pequeno, apesar de jogar 5, anos no Santos, tenho um carinho enorme pelo Santos, mas, era o desejo do meu pai, da minha mãe, da minha família, né? lá em Roraima, 99% são flamenguistas também, <risos> e aí, surgiu a proposta do Flamengo, e depois, desde que eu soube da proposta e da negociação, eu já não estava dormindo, ligar para o meu empresário, e aí, meu, me fala, pelo amor de Deus, o que está acontecendo. E aí, Gustavo Henrique sendo contratado, Michael sendo contratado, Pedro Guilherme sendo contratado, Pedro Rocha sendo contratado, e eu lá, na França, lá. Falei, e aí, eu? Falei, Deus, eu quero ir, mas seja é a Tua vontade, Pai. Mais uma vez eu falei, se eu for e sair dos Teus caminhos de lá, Pai, não me leva, me deixa aqui. E aí, foi quando... A gente fez até uma reunião em casa, né? Que meu empresário mandou os números das camisas assim. Aí, tinha vários números, né? Eu queria 29, foi o que eu joguei no Santos. Que foi, deu sorte. Foi pro isso, joguei com a 20, não deu sorte. E aí, eu falei assim, mãe, e aí? Aí ela escolheu o número 33. Aí, as outras pessoas, 30, 33, 33. Eu falei, é, vai ser a 33 porque é a idade de Cristo. E aí, eu falei, é... É uma responsabilidade muito grande, hein? Mais do que jogar com a 10... E muitas pessoas me perguntam por que é 33, porque é Pai, Filho e Espírito Santo. E aí, quando eu soube da proposta, aí meu empresário mandou a passagem, ó, oh, tu vai, tu vai pro Rio de Janeiro. E eu já tinha me desacostumado com vários repórteres, várias pessoas tirando foto, porque na Europa não é assim. Né? Na Europa as pessoas já são mais acostumadas, porque os artistas, os famosos andam mais na rua, tranquilo. Quando eu cheguei no aeroporto, cheio de repórter, cheio de fã. falei, meu Deus, que loucura, eu tinha esquecido disso. Eu tinha esquecido disso. Flamengo, né? Infelizmente, Flamengo é assim, Mengão. Uma vez Flamengo, né? Sempre Flamengo. Meu Deus. É, e aí, fui pro hotel, cheguei no hotel, cheio de gente ali, já pedindo pra tirar foto. Só que eu sabia que eu vim pra um time que foi campeão de tudo. E pra eu entrar no time ali, eu sei que ia ser mais uma prova. Mas eu estava feliz, diminuí meu salário, diminuí várias coisas, larguei tudo na França para vir para cá Mas eu queria voltar a ser feliz, eu falei, se for para voltar feliz e voltar para o Brasil, quero voltar E eu tava com saudade de igreja, sabe? Porque lá tem muito muçulmano, né? Muitas, é, não tem muita igreja como essa, sabe? Então tinha mais assembleia também, né mãe? Assembleia é, a gente tinha uma na, na Bélgica Era 45 minutos de carro Não dava pra ir todos os dias E eu falei, meu, que saudade da igreja véio. A pessoa só sabe que o Brasil é bom Quando sai daqui No Brasil pode tudo, gente Você tem igreja de tudo que é lugar Cada esquina, tem pastor, cristão Levita Na Europa não tem isso, não Eu sei que muita gente aqui não vai morar na Europa hein Recebe que é de Deus mas aproveita, tá? Aproveita porque... A vida com Deus aqui, ela é... Ela é top. Não é Davi? É, te peguei no celular, né? Falando Capri, né? E aí... Eu tava com tanta saudade que eu até falei pra mim, eu quero logo na igreja, quero logo na igreja. Eu fui na Lagoinha, lá na Avenida das Américas, né? Se essa aqui fosse um pouco mais perto, eu ia começar a ver, né? Mas levei duas horas para chegar aqui. É verdade, teimoso. Falei, vamos seguir o GPS. Não, vamos por aqui Niterói, ponte, não sei o que lá. Só a ponte é uma hora e cinquenta. Meu Deus, e eu não conheço nada no Rio de Janeiro, viu, gente? Eu já cheguei, acho que dois meses depois já teve a pandemia, né? E aí, aquela sensação de ver o Maracanã lotado, eu peguei bem pouco. Mas do pouco eu peguei, senti o calor da torcida, senti como é prazeroso jogar. Eu já era torcedor e amava o Flamengo. Imagina você sendo um jogador e defendendo seu time no coração. É uma sensação muito grande, sabe? E quando eu estava no Lille, eu, me, eu me, me via muito como Gideão. Gideão, ele malhava trigo no lagar. E no lagar não se malha trigo, se malha uva. E hoje vou falar uma coisa para vocês muito sério, hoje a gente tem que encarar a realidade como Gideão, eu trabalhei lá atrás para hoje desfrutar aqui, é melhor você a semente que Deus planta, do que uma árvore que Deus corta, Saul foi a, planta, foi a árvore que Deus cortou, e Davi foi a semente que Deus plantou, a árvore que Deus corta, ela não cresce, mas a semente que Deus planta, ela frutifica, amém? É forte, cara. Chama tu de carioca, velho. Só chama tu de carioca. Chama tu... Bala não dá, pô. Depois tu explica isso aí. Mas, bala, né? Não sei por que bala não. Tá, tu atirava, é? Ou a cabeça? Ah, vendedor de bala? Ah, tá. <risos> e. E eu, quando eu cheguei no Brasil, eu passei a confiar mais em Deus. Será que a gente tem confiado 100% em Deus? Quem anda de avião que já andou de avião? levanta a mão, quem já dormiu no avião, tu conhece o piloto, o pastor do avião, mas confiou, não confiou, foi embora, é assim a gente com Deus, é né, e é assim com a gente com Deus, a gente viaja de navio, mas não conhece o capitão, mas a gente está lá dormindo tranquilo, a gente viaja de ônibus, 16 horas, <risos> tu conheceu o motorista? Se ele estava bêbado, se ele estava, tipo, no mal dia, brigou com a esposa, sei lá. Mas dormiu. <risos> e é assim com Deus, a gente tem que confiar em Deus 100%. Deus. A gente tem que confiar em Deus 100%. Meu Deus. Nossa, tu Deus! <risos> não é o Covid não, né? Nossa, falar em Covid, que pandemia, hein? Balou o mundo todo, hein? Deus é tão na minha vida que eu e o Pedro foi, e o Pedro Rocha são os únicos que não pegaram do Flamengo. Ungido, não. Não que os outros não sejam, né, mas é o Pai. No Equador, 19 pegaram. E eu tava lá no meio do vulcão e não peguei. Eu hoje fiz um exame lá em casa, ele viu como é que é, que negócio de. Nossa! outro um negócio ruim que é no nariz, é uma coisa tão rápida, mas é tão ruim, sabe, nossa, vem no olho aqui, chega e fala assim, e volta aqui, passa aqui e volta de novo, e a mulher ela falou assim, não, não vai ter que ir de novo, eu falei, minha tia, tu tem pena de mim não, meu Deus do céu, mas, só não fugindo aqui da, do versículo que eu leio, né, peça porém com fé, e eu passei, Pedir muito para Deus e confiar muito mais em Deus, porque eu sei que aquilo que a gente pede, Ele nos dá, se for da vontade dEle. Só que você tem o direito de escolha. Deus fala assim, ó, vou te dar isso aqui, meu filho. Aí a gente fala, não, a gente quer isso aqui. Meu filho, eu vou te dar isso. Pai, eu quero esse. Esse é mais bonito. Filho, eu vou te dar isso. Tá bom, tu quer? Então pega. Vem um pouquinho até. Só que a escolha que você tem Que você escolhe Tem essa consequência E às vezes você não pode nem aguentar ah, Com Deus também tem consequência Só que ele vai te ajudar A suportar as dores As provas E tudo aquilo que você passar Amém E desde então Né Deus pegou eu e falou assim Minha filha tu vai, tu vai brilhar Ontem deu uma assistência maravilhosa pro Bruno Henrique. Ai, falaram que não foi assistência, falaram que foi um balão gostei pra cima. Então aquela do Diego no final do Libertadores foi assistência, pô. Foi um balão também. Não é não, acho que ainda. Foi não? Ah, tá assistiu o jogo? Não assistiu não, né? Ah, tava aqui? Mas viu o resultado, né? mostrei o gol ele. Ah, mostrou? Ah, então tá tudo. Tamo em casa então. Tamo em casa. Então assim, tudo que você pedir. Eu sei que às vezes a gente duvida, às vezes a gente né, pensa, será que Deus vai me dar? Eu passei três anos na França, três anos sendo provado, chorando, até quase entrei em depressão. Fui para minha cidade de férias, falei até para minha mãe que queria parar de jogar, porque se fosse para voltar para a França, preferia parar de jogar. E a vida de, de artista, de jogador não é fácil não acho que é só vocês que têm prova a gente também tem prova a gente também tem luta mas a minha diferença é que a minha luta eu luto né? junto com Deus, Deus está sempre comigo e aí nós sabemos que, que quando Jesus entra numa guerra ele não entra para perder não, ele só entra para ganhar pode demorar pode demorar assim como ele fez com Jó né? pode tirar tudo só não toque na vida dele mas ele permaneceu firme então, tudo que você pedir, pede convicção que vai acontecer. Não duvida. Aí você vai sair daqui, nossa, eu vou pedir, beleza. Vou chegar lá, vou pedir. Aí passou um dia. Não, mas vai acontecer. Vai acontecer, pô. Só um dia, né? Porque, né? <risos> Dois dias. Aí. É Deus. <risos> pedir, né? Mas você sabe, né? Se é à tua vontade. Terceiro dia. Pss. Ah, doida. Sai fora. Não vou pedir mais nada, não. Estou gastando meu tempo. Pelo amor de Deus. é em quarto dia, a pessoa nem lembra mais o que pediu. Mas é tudo no tempo de Deus. Ele não vai te dar uma coisa se você não estiver bem estruturado. Eu só vim pro Flamengo porque ele me formou, ele me estruturou. Porque para jogar no Flamengo, não é qualquer jogador, gente. Não é qualquer jogador. Pela torcida, pela pressão. Não sei como é que é no Vasco. Pela imprensa. Não é fácil. Mano, infelizmente o Vasco vai ter que ser zoado, mano. Desde. Do, de, infelizmente, desde 2016 parece que não ganha da gente, né, velho? Incrível. E eu tenho muitos amigos que jogam no Vasco, sabe? E é muito legal, sabe, essa brincadeira. Nossa. É muito. É, tá rindo, mas também pegamos o Santos no hum. Ah. Mas assim, pede com convicção que vai dar certo, sabe? Não desacredita não. Sei que às vezes, ainda mais nessa pandemia, as coisas né, mudaram muito. A gente, Como eu falei de Gideão, a gente tem que encarar a realidade. Se a realidade hoje é com, com a pandemia, saia da sua casa, para de ficar reclamando da vida, sabe? Eu por muito tempo já reclamei, meu, que loucura é essa pandemia. Você tem que pensar que não foi só no Brasil não, gente. Foi no mundo todo, mas tem pessoa que está se erguendo e você está parado aí em casa, parado, deitado, dormindo, acordando, meio dia, acorda, almoça, vai conversar, tomar um café, ficar no celular que nem o Davi assim, nem presta do no pregador, Tá trabalhando, mas, né, o Davi, pô, brinco com ele assim, porque a gente tem uma intimidade muito grande, a intimidade é assim, né, espiritual gente, calma, é um cara que me ajuda em oração, um cara que, pô, né? A gente chama pra ir no monte, a minha mãe sabe. Ele... Para orar, pregar, é só. E aí vai ele na hora. Não tem essa não, né? Só que até hoje ninguém sabe a idade dele, né? Quem sabe a história dele sabe o que aconteceu. 27? Mas é um cara que tem me ajudado muito. Hã? 27? Não, né? Depois eu vou pegar a carteira dele lá de, de identidade. Eu vou ver e eu falo para vocês. Posto no meu Instagram aí. <risos> ah, tu vai fazer aniversário esses dias, né? Que dia é? <risos> <risos> cara, esse cara é resenha. Mas assim, pede com fé. A Bíblia fala, né, que você pedir até com grão de mostarda, Deus pode mover montanhas, então... Né... Eu só dar uma pausa aqui rapidinho, perguntar pra vocês se alguém quer fazer alguma pergunta, tanto profissional, tanto pessoal. Eu sei que... Isso é muito difícil de acontecer, mas eu sei que muitas pessoas têm curiosidade, né? E eu até tento me expressar um pouco nos meus stories no Instagram, do dia a dia com a minha mãe, com o Davi. Quer perguntar, macho? Quer perguntar, né? Quer, né? Não, o jogo de ontem foi 2x1 um pra nós, de virada. Quer perguntar aí alguma coisa, vocês? Hã? O vá O Vasco ganhar? Cara... É uma pergunta difícil, assim, mas fácil de responder, sabe? Nossa, mas quando a gente pegou o primeiro gol, meu Deus, eu falei, Jesus, a gente pode perder qualquer jogo, mas nesse jogo aqui. Mas alguém, alguém quer fazer alguma pergunta? Cara, cristão, eu acho que um, uns oito, assim, que eu sei, que eu sei, é o Ilharão, o Diego, né, o César, é... Quem mais? Renê? Né, acho que... O Hugo, né? O Nené, que agora que tá... É, tive como é... O cara era o quarto goleiro e hoje tá, tá sendo... Né? Esse, é Deus Deus faz as coisas... Acho, e ele, ele é um cara que prega, um cara que, que conhece da palavra, a mãe dele também, né, Perdeu o pai. Mas acho que uns oito ali, nove são, são cristãos. No Santos tinha mais, né? Tipo, a gente tinha um pastor, Ricardo, então... Se, Santos, né? <risos> Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Estão <risos> com vergonha? Não? <risos> quer fazer uma pergunta, cara? <risos> tá em Nárnia? Foi com oito anos, na Igreja da Paz, lá em Roraima. Assim, é tão engraçado que eu tava lá no fundo, assim, com meu tio com a minha mãe... E aí, ele, o pastor começou, né? Pô, vem aqui pra frente, quem quiser aceitar, quem quiser se reconciliar com Jesus. E eu com oito anos saí correndo no corredor, assim, fiquei aqui na frente, fiquei desse jeito assim. E desde lá, o que Deus fez na minha vida foi, foi maravilhoso, sabe? Eu já tive experiência de, com Deus em montes, né? De ver anjos, são coisas, sabe, assim louco mesmo assim né, porque pra viver com Jesus tem que ser louco né, que a vida de crente não é fácil não sabe, não é fácil, não é fácil ah, você vai aceitar Jesus e você vai ser rico amanhã, não, calma, pode até ser mas, alguma prova você vai passar, assim como eu passei na França, três anos lutando, chorando querendo desistir, dando depressão mas, Deus preparou o Flamengo pra mim já conquistei quatro títulos Hoje, graças a Deus, eu sou titular, tô noivo com uma pessoa que eu amo muito, que a Elsa adora. <risos> que é uma benção também que hoje né, ela mora em Curitiba e não pôde estar tá aqui. Mas sobre a palavra de Tiago, pedir com fé. Tocou isso muito no meu coração porque. Todas as coisas que eu pedi para Deus, Ele me deu, sabe? Tudo, tudo. Deus quero jogar no profissional do Santos, ele me deu. Deus quero ir pra fora, fui pra fora. Deus quero voltar pro Flamengo e que se... quero voltar pro Brasil que seja no Flamengo Ele me colocou. E tudo sobre a vontade dele. Né? Porque se não for da vontade dele, as coisas não fluem, as coisas não vai. Então, como eu falei, né, eu me, me vejo muito como Pedro, né? Davi me ensina a ser corajoso, porque para encarar um goleiro daquele tem que ser corajoso. Pedro me ensina a ser ousado. Porque pra sair do barco e é andar sobre as águas tem que ser ousado. E Gideão me ensina a cara a realidade. Se hoje a realidade é com pandemia, vamos encarar a realidade. Muita gente acha que Davi matou Golias com a pedrada. Mas não foi. Ele pegou, fala que na é minha terra, né? o tessado lá, o facão, né? a espada e cortou pela cabeça. E eu comecei a cortar meus problemas pela cabeça. Né? Eu não cheguei lá no treinador, dei um tapa na cara dele e falei assim, e aí meu irmão, é para jogar ou não? Mas sabendo administrar, sabe? Porque quando a gente está com raiva, a gente pensa em fazer besteira. E Davi naquele momento, ele foi muito sábio. Deus deu sabedoria para ele. Assim como, como Pedro também, apesar de ele ter caído, a Bíblia fala, né? Se tu é mesmo né, Jesus, manda até o teu encontro. E Jesus fala só, venha, vem. E ele foi então se você quer viver algo diferente, uma experiência nova com Deus, saia do barco, faz como Pedro, seja corajoso como Davi, e cara a realidade como Gideão, eu sei que tem muitas pessoas aqui, que perdeu muitas coisas nessa pandemia, até familiares, né? mas eu creio que tu tem um propósito, eu sei que é muito fácil chegar aqui e falar, ah Tiago, tu tá aí cima é fácil falar, ontem mesmo, a gente estava no monte, com a com a serva de Deus, a Bruna, e ela não queria ir para monte porque uma dela está com Covid, tava já no ETI, né? tubado e tudo. E aí eu falei justamente isso, né? Sobre o confiar em Deus, sobre o avião, né? Porque a gente viaja de avião, mas a gente não conhece o piloto. Então, e aí hoje, 9 horas, nove e meia da manhã, ela recebeu a ligação que uma dela morreu. Então, assim, tudo tem um propósito. Na verdade ela foi pro monte ontem só para receber e Deus confortou o coração dela porque o tanto que esse Covid tem matado essas pessoas né mais de 5 milhões aí infectado mais de 150 mil morrendo no Brasil e mas pede com fé pede com fé que a sua empresa vai reabrir o seu mercado vai reabrir que o seu sonho vai se realizar que o seu casamento vai voltar que o teu filho que está desviado vai voltar que é aquele sobrinho que, né? Pessoas falam, não vai ter mais jeito, não, vai voltar. Muita gente bota a culpa no inimigo ou no diabo, né? Mas às vezes o erro é a gente, sabia? Muitas das vezes o erro é a gente. Né? Lógico que tem gente que não presta, né? Se o diabo me, me perguntar né, se podia, eu posso levar isso aí? Eu falei, rapaz, se tu levar isso aí lá baixo, tu vai ter, vai ter problema, é eu te deixar aí. Porque tem pessoa ruim no mundo, tem pessoa ruim mas eu sei que aqui nessa igreja não tem pessoa ruim não, tem pessoa cheia de Deus, cheia do Espírito Santo é, é, é, é. aí Vascaína vai ser Flamenguista até o final do curso vai, é, é. <risos> quer não né deixa ele, mas ele vai vai ficar apanhando direto, não dá não mas assim estou muito feliz porque Deus me chamou para fazer isso né, quando ele me contou que o se eu podia vir contar um pouco do meu testemunho, né? Foi pô, vou com o maior prazer, né? Fico até feliz porque é realmente isso que Deus me chamou para fazer. É... E sei que ainda vai surgir muito mais convite, né, Davi? Vai, vai mais aqui no banquete <risos> Ah, é, pô, ele vai ficar falando isso aí o dia inteiro agora, cara. Ele falou que vai trazer mais vezes aqui porque o banquete que tem ali atrás era maravilhoso. Ele falou que quando ele veio aqui só tinha uma água, que isso. É bicho é mentiroso, né? Meu Deus. Eu ele, pastor, eu não te acho que vai ai, ai, ai, Davi, tá mentindo, cara. É, é, é. <risos> ai, ai, mas assim, fico muito feliz mesmo. Poxa, é um prazer enorme. É uma pressão muito grande, pastor, porque a gente está lidando com alma, sabe? E assim, eu sei que muitas pessoas vêm aqui só para receber uma palavra, né, um conforto no coração. Então eu vim aqui para falar que realmente Deus vai fazer na sua vida como já tem feito Deus já guardou você e você nem percebe o livramento que Deus te deu de acidente de sequestro de roubo né? você aí que não está dormindo à noite direito pode ter certeza que a partir de hoje você vai dormir direito a dor que você tem aí vai ser curada em nome de Jesus como em Tiago fala peça porém com fé não duvidando peça, Porém com fé, não duvidando. Eu nunca imaginei chegar onde eu tô hoje. A gente sonha, mas... Chegar que é o difícil. Não, chegar não é difícil. Eu falo que chegar eu faço, manter é o difícil. E... Quando eu tava lá no Santos, lá eu via... Aruca, Neymar jogando, essas pessoas. tudo falei, meu, eu nunca vou chegar nesse lugar não, velho. Olha o tanto de craque. Mas deu me honrou, me levou pra seleção, me levou pro Flamengo. E hoje eu tô no... maior time do Brasil... É, é não. Ah, esse é aqui é o Vasco Ah, pelo amor de Deus, gente Sério mesmo? Ai, ai Aí, Davi, Davi é santista, né? Não? Ah, vai ficar indo, né? Aí <risos> Mas é assim, gente, vamos ser corajosos como Davi Vamos ser ousados como Pedro E a realidade como Gideão Tá difícil? Vai ser difícil. Se as coisas vêm fácil para a gente, a gente vai nem dar valor àquilo que Deus não deu. Hoje, hoje, tudo que eu ganhei no Flamengo, eu dou valor em qualquer qualquer, qualquer situação, em qualquer momento. Porque o que eu passei na França, só eu e minha mãe sabe, o Davi ficou lá um tempo comigo, acho que um mês. Ele viu como é que era, apesar de a gente morar super bem, mas eu não estava feliz, não estava feliz. Mas eu tinha que encarar a realidade. Se a minha realidade era aquela de não estar tá indo para jogo e ter que treinar todos os dias e fingindo que estava feliz né, no clube, eu tinha que ir. Mas Deus me honrou, Deus me tirou de lá, me trouxe para cá. Estou feliz, estou realizado. Né? Minha mãe também é uma pessoa que sempre pediu para Deus né, que fosse da vontade dele na nossas vidas. Minha mãe, para quem não sabe, tem um testemunho muito lindo também, porque já teve câncer hoje ela está bonitona assim com o cabelo mas ela já perdeu o cabelo, já perdeu a sobrancelha teve pedra no rins né? então não era nem para eu ter nascido né? teve uma complicação na gravidez mas quando é escolhido não tem como o inimigo pode fazer o que for mas e não vai conseguir não e é assim na sua vida hoje você pode estar até triste mas tenho certeza que quando você sair daqui você vai sair diferente receba que é de graça Então, peça com fé, gente. Peça com fé, porque eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito vocês, né? Pastor, parabéns pelas ovelhas. Tem uns uns feinhos assim, mas dá, dá para levar, né? Assim, tem um, Começando por ele, né? Mas que igreja bonita, que estrutura bonita, né? Que Deus possa abençoar grandemente essa igreja, que ela possa crescer mais e mais... Né, se for possível, não sei, um outro terreno assim bem maior, né? Então, queria agradecer a todos vocês também os Levitas, porque eu sei que né, o, o culto ali começa no louvor. Minha mãe particularmente, ela sempre fala isso, né? Que o louvor sendo bom, a pregação vai ser boa. Então, vocês arrasaram aqui em cima, que Deus possa honrar. Tu só um pouquinho, tá? Tem mais vascaína aí? Tu é flamenguista? Ah, só pode ir um? Nossa, mas aí pode tirar, hein? Faz o que do louvor, macho? Toca violão ou baixo? Hã? Guitarra. Guitarra? É? Vou arrumar outro. <risos> <risos> é, mas no um crente. Dá, dá pra aceitar, né? Esqueci de falar também do meu pai. Meu pai mora em Roraima hoje. Né? O Joel, Jorge Jesus Alencar. Tem esse privilégio de ter Jesus no nome. É um cara também que sempre lutou pelos meus direitos, é um cara que... Muitas pessoas falaram que, que eu ia vir para São Paulo, e ia passar fome, mas ele se manteve firme ali, acreditou no meu sonho, né? E aí minha mãe, poxa, sem palavras, largou tudo pra a minha vida. E eu tento honrar o máximo que eu posso. Né? Só o casamento aí, o noivado que tá dando mais complicação, porque não quer deixar sair de casa, Davi. E aí, 23 anos com a mãe e tem que sair de casa, como é que sai? Sente, né? Bota o quê? Mas não quer, não. Ou é com ela ou não é. Cuida. <risos> tá feito, tô falando. Não, mas assim, tenho certeza que vai dar certo, né, mãe? Ela é, te botando uma saia justa na frente da igreja. Vai dar certo, né, mãe? Hã? Ah, já deu. Olha! Glória! <risos> Nossa! É, pra quem não conhece, mas adora a Pompeu, Pompeu, né? a cantora. Né? Muitas pessoas falam que, que eu tenho sorte. Eu tenho sorte é ela, pô. Tá doido? <risos> não é não, Davi? Ela tá assistindo nada. Ela, ela, ela me mata. Mas assim, tô muito feliz. Espero poder voltar aqui novamente. Vai voltar? <risos> mas vou voltar com ele não, viu? porque ele tá reclamando muito. É, né? Mas assim, estou muito feliz porque eu sei que tem pessoas que né, escutou e tenho certeza que vai fazer aquilo que, que Deus pediu, né? Quer pedir com fé, nem que seja rapidinho. Deus, hoje eu estou assim. Eu converso com Deus assim, que nem doido. Deus, hoje eu estou assim. Discuti o treino hoje, deu um carrinho no menino sem querer. Me deram uma lapadinha hoje na canela. É que você não sabe, minha canela aqui ela é toda, toda cortada. Porque do jeito que eu tenho eu jogo. Mas depois a gente pede perdão, né? Tá tudo certo. Hã? Pai Não. E nunca vou. Se me perguntar. O Ricardo Oliveira teve uma, uma situação dessa. Se eu não me engano, no Milan o um mascote, parece que é um diabo. Tem chifre, essas coisas. Acho que foi humilha, né, mãe? E aí tinha que beijar o escudo. E ele falou assim, não. <risos> não vou beijar, não. Ficou só três meses no clube e depois foi embora. O presidente mandou ele embora. Então, negar minha fé jamais. Eu posso parar de jogar futebol. Posso ir para um time que o cara fala assim, ah, beija esse escudo aqui. Se tu não beijar, tu vai embora. Eu falei assim, eu vou embora. Eu não vou negar, meu Deus. Se hoje eu estou estruturado, se hoje eu tô Sou o que eu sou e tenho o que eu tenho, foi por causa de Deus. Então, jamais vou negar minha fé. <risos> que foi, Márcio? Quer falar? Vem cá, pô, fala aqui um pouquinho. <risos> Tomando posse do quê? Ah? Esse cara é, é muito... Essa aí é a dia inteira rindo, meu Deus. Engraçado. Assim, falar também de amizade, sabe, gente? O um cara desse aqui tem uma amizade com... Com o cristão é muito fera, porque de 10 palavras 11 ele fala da Bíblia. Então, assim, eu nunca tive amizade que me levasse para o mau caminho também, sabe? Eu sempre fui um cara bem focado, sempre se relacionei bem minhas amizades. Lógico que tem um ou outro ali que, né, às vezes a gente tem que pegar pelo pescoço, pela orelha, mas, assim, eu não consigo ser influenciado por ninguém, só por Jesus, sabe? Porque meu maior ídolo é Jesus, então e meu maior exemplo também de é Jesus, porque o que ele fez pra gente na terra é muito, é muito diferente e é muito, é muito louco. E aí, Carol? Vai falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Tá doidinho pra pegar o microfone? Conheço, doidinho. Só um de pé, Faz de é. <risos> então é isso, gente. Por favor, você pode ficar de pé. Como Pedro... Ele foi ousado, saiu do barco para viver algo novo com Deus. Queria convidar também você que quer viver algo novo com Deus, uma experiência nova com Deus. Se você pode vir aqui, pode vir aqui na frente, né pastor? Pode vir aqui na frente, sabe? Isso, um sonho. A gente vai estar tá orando por vocês aqui na frente. Não tenha vergonha, eu sei que muitas pessoas ficam com vergonha né, de vir aqui na frente. Acho que o irmão do lado vai ver, vai tirar foto, vai dar uma risada mas é pra Deus, tá gente, não é para é ser humano, não é pra, pra pessoa, é pra Deus, então se você quer viver algo novo com Deus, como Pedro, ser corajoso como Davi, não fica com vergonha não, vou chamar muitas vezes, não, hein? já aconteceu de eu ficar três horas e a pessoa lutando, lutando, lutando, vem, não vou, vou, não vou, aquele meu irmão vai ver, vai achar que eu estou em pecado, vai achar que eu é isso, é aquilo, irmãos, ver algo novo de Deus irmão vem aqui pra frente Deus faz coisas que nós não entendemos hoje nós vamos entender amanhã verdade depois de três anos eu não fui entender é. do que Deus queria na minha vida tem uma unção de Deus aqui nessa noite irmão Amém pega o seu que tu quer falar tá né? tá. Deus faz coisas que nós não entendemos eu oro pelo Tiago louva a Deus por ele estar aqui dando testemunho falando e que isso aqui venha contagiar os outros atletas conhecidos, que tem condições. E que mostre para todos nós que Jesus salva, cura, batiza, dá vitória. Porque irmãos, Deus vai começar a invadir o mundo artístico. E vai colocar artista lá dentro cheio do Espírito Santo. Deus vai começar a invadir clubes. Aleluia! E vai colocar jogadores lá cheios do Espírito Santo E Deus trouxe o Tiago aqui para você entender Que quem está também em outro patamar Enfrenta a prova E que Ele também é Deus do pobre, do rico, do grande, do pequeno Ô oh, glória!